Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou falar com você sobre ejaculação precoce e sua cura. Mas antes, quero te contar um pouco da minha história e mostrar como foi difícil encontrar a cura que vou te apresentar aqui ainda nesse vídeo. Então, escute com atenção se você se identificar com essa história. E provavelmente vai. Tome uma ação por você mesmo. Busque ajuda para o seu problema. Vou te recomendar o método que me curou mas não agora, vou falar disso mais pra frente. Olha, eu tenho 38 anos e eu sempre gostei de relacionamento, de ter uma parceira fixa, namoro, casamento, essas coisas. E desde o meu primeiro namoro... Sempre tive problema na hora do sexo. Eu sempre terminava rápido demais e não entendia o porquê aquilo acontecia. No começo, minha namorada não dizia nada ou simplesmente dizia que tinha sido muito bom para ela. Mas eu percebia que não, que ela não gozava, só que não tinha coragem de me dizer que estava insatisfeita. Como na época pouco se falava sobre o assunto abertamente, afinal era um tabu, eu nem sabia que o nome disso era ejaculação precoce. Bom, tempo foi passando e deixamos tudo como estava. Com o tempo, essa namorada começou a ficar diferente, fria, e terminou a relação sem muita explicação. Sabe como é, né? Bom, tudo bem, relacionamentos nem sempre dão certo, né? Mas como mencionei antes, eu sempre gostei de relacionamento fixo, então logo comecei a namorar novamente. E novamente, novamente, enfim, tive vários relacionamentos, várias parceiras de diferentes idades, mas sempre acabava da mesma forma. E coincidentemente no sexo também era da mesma forma, eu sempre gozava em menos de 3 minutos, às vezes em menos de 10 bombadas, e sempre tive que lidar com aquela cara de decepção das mulheres, sabe? Cara de quem não gostou de algo, esperava mais... E depois diz que está tudo bem. Só que não, né? Bom, meu amigo, depois de tantos relacionamentos frustrados, eu não tinha dúvidas que a maioria deles tinha chegado ao fim por causa da dificuldade de satisfazer minhas parceiras na cama. A coisa foi ficando tão feia que um dia, solteiro, saí com uma ex-namorada. E mesmo sendo com uma mulher que já tinha costume, não tinha muita atenção. Na hora do sexo, eu durei menos de 30 segundos. Sério mesmo? Foram quatro, cinco penetradas e eu já ejaculei. Naquele dia eu fiquei sem reação, logo disse que precisava ir embora e nunca mais tive coragem de sair com ela novamente, nem como amigo. Você que tem ejaculação precoce sabe como ninguém, como é vergonhosa essa situação para nós homens. Depois desse dia eu prometi para mim mesmo, eu vou buscar ajuda, eu preciso descobrir o que está acontecendo comigo. Foi então que eu comecei a pesquisar remédios para ejaculação precoce pela internet. Cheguei a comprar pomadas, anestésicos e até tomar remédios para ansiedade. Mas nada disso resolveu, meu amigo. Nem com camisinhas retardantes que deixavam meu pênis quase totalmente dormente, resolver um problema. Eu até conseguia durar uns 5 minutos, mas não sentia prazer nenhum e ainda não conseguia satisfazer minhas parceiras, que inclusive, por causa do anestésico, não podiam nem fazer sexo oral. Depois de seguir orientações de médicos urologistas, tomar chás caseiros, garrafadas e várias coisas meio malucas até, eu já estava achando que não tinha solução para essa maldita ejaculação precoce. E aí, meu amigo? Comecei a evitar conhecer novas mulheres, marcar encontros e sexo então, nem pensar, tinha tomado trauma. Tenho certeza que você me entende. Afinal, do que adianta ter relações, sendo que você sabe que não vai segurar e, no fim, vai se sentir ainda pior do que se ficasse na seca? Eu já tinha desistido de buscar ajuda e fiquei na minha. Vida que seguiu. Até que um dia, navegando pelo YouTube, acabei chegando até um vídeo de um rapaz que dizia conhecer um método caseiro que curava a ejaculação precoce em qualquer homem, de qualquer idade. De cara, eu já pensei, mais uma fraude... Tô fora, com certeza eu já sei tudo o que ele vai dizer, já testei e que não funciona. Mas mesmo duvidando, assisti ao vídeo onde ele contava a sua história e como tinha chegado a esse método caseiro que ele aplicou em casa e resolveu seu problema. Bom amigo, agora nesse ponto dessa minha história que a coisa começou a mudar. Eu adquiri o método caseiro que ele recomendou, o método ejaculação blindada recebi o material em formato de guias digitais para baixar e seguir passo a passo o método depois de aplicar o método seguindo passo a passo todo o treinamento ensinado no guia que hoje posso dizer amigo ejaculação precoce nunca mais depois de pouco tempo eu comecei a sair com uma nova mulher e testar meu desempenho e aí amigo a coisa melhorou 100% eu conseguia transar mais de 30 minutos sem ejacular sentindo prazer e dando prazer para ela também Hoje sou casado, muito feliz com minha atual esposa e ejaculação rápida nunca mais foi um problema para mim. Então, hoje você irá conhecer o mesmo método caseiro usado por mim naquela época muito difícil da minha vida e que me ajudou a ter o desempenho sexual incrível que eu tenho hoje. É simples, você clica agora no site da descrição desse vídeo ou ali embaixo nos primeiros comentários. Você vai saber mais sobre o método completo, poderá adquirir como preferir e após isso irá receber os guias digitais em seu e-mail para baixar e seguir todo o passo a passo. Todo o treinamento é feito em casa mesmo, sem precisar tomar nenhum remédio, ok amigo? Então essa é minha história, amigo, de como superei esse probleminha chato que com certeza também deve estar te incomodando, né? Não precisa me dizer, apenas tome uma atitude por você mesmo. Espero ter ajudado. Clica aqui embaixo no link na descrição. E boa sorte, brother. Espero ter ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar outros homens. Até logo.